Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema hoje é sobre cordão fluídico. Chamado também de cordão de prata, cordão perispíritico, cabo astral, cordão de luz e outros nomes que dão para ele. Mas apenas para nós nos situarmos aqui, para nós começarmos, vamos lembrar que nós somos espíritos, sendo que esse espírito possui mais dois corpos. Um semi-material, que é o perispírito, que quando está encarnado nós chamamos de alma, que faz a ligação com o corpo. Portanto, o espírito comanda o corpo através do perispírito ou da alma, como queiram. E o que é o cordão de prata ou cordão fluídico? O que é? Como o próprio nome sugere, trata-se de uma espécie de cordão que liga o perispírito ao corpo físico. É imprescindível a vida física. Ele é importantíssimo para a vida física. Ou melhor, como nós estamos dizendo, é imprescindível, tem que ter. Pois ele assegura a primeira realização das funções biológicas vitais durante o período de sono natural. Quando então o perispírito se desprende do corpo físico para interagir no mundo espiritual. Então, esse cordão é importantíssimo para manter o corpo físico vivo. Porque se desligar o perispírito do corpo né? o corpo perece. E como é que ele é formado, esse cordão? Que muita gente vê falar, como é que ele é formado? É uma coisa só? Né? O cordão de prata ele é formado por uma série de filamentos, não é um só. Filamentos energéticos que estão embutidos por toda a extensão do corpo físico. E quando o psicosoma se projeta, esses filamentos se distendem ou seja, se esticam e se unem, né? é, formando... Então, um feixe de energia que liga os dois corpos. Pode-se dizer que são mi, mini cordões né? que se juntam num só. Por isso que quando os, os médiuns enxergam, quando é explicado pela espiritualidade para nós, fala-se o cordão de prata ou o cordão fluídico. Mas, na realidade, ali foi a junção de vários mini cordões que se fizeram aquela, aquela corda ali, né, aquele cordão fluídico. E esses filamentos eles se distendem, né? eles se, se esticam de cinco chakras, que são os nossos é, centros de força no corpo. Ele se estica do ventre, né? que é o, o chakra que fica na nossa parte sexual, do plexo solar, que é na parte aqui umbilical, perto do estômago, no baço, né? que é no esplênico, do coração, que é o cardíaco, o chakra cardíaco, na testa, que é o chakra frontal e na cabeça, no centro da cabeça, que é o chakra coronário. Então, esses mini cordões saem daí, esses, mini, esses filamentos saem desses chakras, desses centros de força da gente, e se liga ao perispírito, e consequentemente comandado pelo espírito. Aí tem uma pergunta, que todos vocês já passaram por isso, tenho certeza. Por exemplo, você já se sentiu puxado em direção ao corpo enquanto dormia? como se alguma coisa estivesse puxando você para o corpo, já teve a sensação de estar caindo e acordou assustado? Tenho certeza que todos já passaram por isso. É porque provavelmente seu espírito né, foi puxado pelo cordão de prata para que você acordasse. Isso acontece porque nós sabemos, já dissemos, né, nosso espírito sai do corpo enquanto nós dormimos e fica conectado pelo cordão de prata. E é através dele que nós recebemos... A informação de que é hora de acordar, seja por qual motivo for. Assim é que é o desdobramento astral ou emancipação do sono, segundo Allan Kardec. Essa é a informação do mestre Allan Kardec. Então o cordão de prata ele é pré-requisito essencial para a vida orgânica. E só se rompe apenas no momento da morte física, como nós já falamos. No momento da morte física, esses cordões são desligados pelos, pelos espíritos que vêm fazer o desligamento daquela pessoa que já está desencarnando ali, então eles conseguem desligar esses cordões, só nesse momento. Enquanto nós estamos vivos, nós precisamos dele para se manter vivo. Outra pergunta é assim, existe perigo desse cordão se romper? Existe perigo normalmente desse cordão se romper? Alguém pode romper com eles? E... Por quê? Porque tem estudos sobre perigos do rompimento de tal cordão espontaneamente, como se ele fosse se romper em qualquer momento, que não fosse na hora da morte, ou que fosse provocado. Mas segundo os ensinamentos espíritas, isto é impossível de acontecer, ou seja, só acontece no momento da morte, como nós estamos falando. Tem uma passagem interessante no nosso livro Casa da Marcela onde floresce a esperança, que é um diálogo entre a Sofia, os espíritos, né? Sofia e o Aurélia Augusto. Quando eles estão em, uma, em uma, vão a uma palestra, palestra inclusive que a Marcela vai fazer, e a, e a Sofia vê que mais de 20% do, das pessoas que estão ali nos, no auditório são desencarnados. São encarnados, quer dizer. E ela só faz essa, essa separação porque ela vê essas, essas pessoas ligadas pelo cordão de prata. Então demonstrava que aquelas pessoas estavam afastadas do corpo físico. Aí ela faz uma pergunta para o Aurélio. Ela tem curiosidade de saber algumas coisas. Ela fala, Aur Aurélio, há horas que eu penso serem esses cordões de prata tão delicados que podem até serem rompidos em qualquer momento. Aí ele responde, isso não tem nenhuma probabilidade de acontecer, Sofia. E ela pergunta... E se a pessoa se sentir tão bem no plano espiritual e resolver não querer mais voltar? Olha que interessante. De repente a pessoa quer ficar por lá. Ele fala, nem assim. O cordão de prata possui uma espécie de automatismo subconsciente que funciona independente da vontade do ser. E o atrai ao corpo, né? o atrai para o corpo de volta quando tem necessidade. Se vê algum perigo se tiver alguma coisa assim, então é, independente da vontade, o próprio corpo espiritual vem de volta para o corpo físico, se tiver, algum, se tiver alguma coisa, se mexer com o corpo, acontecer alguma coisa assim, se tiver alguém batendo, se tiver alguém chamando, tudo assim é detectado automaticamente e vem para o corpo. E se algum espírito inescrupuloso cismar de cortar o cordão do outro? Ela pergunta para ele. Será que não tem espíritos do mal que poderiam querer cortar o cordão do outro? Deixar o outro preso, fazer alguma coisa desse tipo? E ele diz, ele também não pode ser cortado. Porque ele não é nem corda, ele não é nem cabo. É uma energia. O cordão de prata é uma energia. Portanto, uma energia que não dá nó, não enrola e nem se engancha em lugar nenhum. E mais, Sofia, a elasticidade dele é infinita. Aí ela ri e fala para ele, isso quer dizer então que o corpo espiritual pode viajar pelo universo? Ele fala, perfeitamente, basta que esteja preparado para isso, basta que tenha condições para isso. Aí a condição já é um aspecto do espírito, né, de viajar para mais longe ou para mais perto. Portanto, meus amigos, nós precisamos fazer sabe o quê? nos preparar corretamente para a hora de dormir, para a hora que nós fomos para o repouso, nos ligar aos nossos protetores, aos nossos guias, aos bons espíritos e pedir oportunidade de servirmos, pedir oportunidade de sermos úteis durante esse período de sono, pois existe grande possibilidade de percorrermos muitas moradas do Pai nesse universo. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.